Olá, você está iniciando a disciplina Introdução a Conceitos de Computação, que tem a carga horária de 51 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de compreender os conceitos básicos de computação envolvendo desde a utilização de dados até o funcionamento do hardware e software. O conteúdo programático está organizado em três módulos. Módulo 1 Histórico e Conceitos Básicos de Computação. Módulo 2 Operações Lógicas e Hardware. E módulo 3 Dispositivos e Sistemas. Para construir seu percurso de aprendizagem em cada módulo, você deverá acessar o cronograma e as leituras obrigatórias, assistir às videoaulas do módulo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 Olá pessoal, meu nome é Ricardo Ribeiro dos Santos, sou professor na Faculdade de Computação da UFMS e serei seu professor na disciplina de Introdução a Conceitos de Computação. Eu tenho graduação, mestrado e doutorado em Ciência da Computação e pós-doutorado na área de Engenharia na UFMS Atuo como professor em diferentes disciplinas que vão desde introdução à computação até laboratório de hardware e além disso sou pesquisador nos programas de pós-graduação em ciência da computação, computação aplicada e engenharia elétrica. Na disciplina de introdução a conceitos de computação, o nosso objetivo é compreender conceitos envolvendo desde a aquisição e a utilização dos dados pelos computadores até o funcionamento do hardware e do software. Para isso, iremos estudar... Sobre a história da computação, o impacto dessa área na sociedade, a utilização de bases de numeração e representação dos dados em computação. Nós vamos conhecer as funções principais dos componentes e dispositivos de hardware. Iremos estudar sobre sistemas operacionais e a relação entre hardware e software. Essa disciplina desempenha um papel de destaque dentro do seu curso, pois irá trabalhar conceitos que são a base da formação na área de computação e serão utilizadas nas próximas disciplinas técnicas que vocês devem participar. Dessa forma, um bom desempenho aqui nessa disciplina será um diferencial positivo para a sua caminhada no curso. Desejo a todos muito sucesso e ótimos estudos.